Ah, mano, vou ter que gravar de novo, velho. Apareceu dois mil anúncios na tela, velho. Vou até fechar o Google, velho. Que, meu Deus. Não pode nem mais gravar. Já aparece um bilhão de anúncios nessa merda. Beleza. <coughs> Fácil. de... De boas, quem fala é o John. E hoje, mano, eu tô aqui vendo anime cross no Roblox. E bora pra partida, né, menino? Então, vamos no mapa do Kaneki, véi. Que mapa do Kanek véio? é aquele mapa lá que o Kanek é? É. É. É. Cê entenderam? Na verdade, que não. E ele é torturado pelo Jason, e não foi esse mapa. Putz. Hum. Pá! vascados! Nossa! Aqui ó, Camehameha. Parece. Assistente, foi assistente. E yeah, yeah. vou resumir com duas palavras: Parabéns! Nossa, mano, tem dois Gojeta, dois Instinto Superior, dois Goku. Falta o que só? Não sei. Tem cinco Brolys, mano. Tá louco? Cinco Broly, todo mundo morre. Galera, não sei se vocês sabem, mas eu tô. Eu tô juntando, mano, pra comprar o Meliodas. Dois mil anos depois. É, o autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Daqui mandar a você é um filho da Já vai levar o dragão fugindo na cara seu filho da puta! Que? E a partir daqui veremos uma coisa mais comum do que o normal no canal do João, Reis. Hey. Mano, uma Madeira é muito gay, velho. Para de focar, desgraçado! Hum, bom mesmo que não foi me focar, filha da... É gorda. Eu preciso de vida, mano. Vem pro fute, vem. Pode, Mullik? Morreu. Que? Que? Não, não é possível. Ele tem, ele tem, ele tá lagado, mano. Não é possível, velho. Não é possível, velho, não é possível Não é possível, não é possível, não é possível Não é possível que ele acertou isso, tipo, de muito tempo, mano Não é possível, mano, o jogo tá bugado, só pode, mano, não é possível Mano, uma hora o cara tá lagado, outra hora o jogo que tá bugado João, decide, né, velho Aquele Madeira tem que ser excluído, mano não é possível, mano. Deve tá bugado, velho. O negócio não acertou em mim, velho. Não, mano. Não é possível. Ah, depois dessa eu vou até mijar. Nossa, mano. pensei sei que a partida tinha começado. Lógico, né, mano? Você demorou uma eternidade. É que aqui no vídeo, galera, eu cortei. Mas, mano, o cara demorou 1 minuto e 44 segundos. Alguma coisa assim, velho. Meu Deus. Mano, qual que dá pra comprar com 5 mil? Nada, vamos pra esse. Ah, é só beta, que merda. Ah, eu nem tenho 5.000 ainda. Ele Por favor, eu tenho que ir com Madara, velho Ele reclama do Madara e agora que ele voltou dupla, ele quer ir com ele. Que ironia. Ou com o Godita, véi. Ou com o Jiren, véi. Giren. Eu falei Jiren porque eu quis. Mas o nome dele é Jiren, seu Zeca? Eu fui com o Jiren Ah não, eu fui com o Naruto Para bem Ai filha é da p... Corrida! Toma câmera me na fuça Vagabunda <risos> Filho da p... Caralho Só sabe xingar também Para mano, caralho Vai se fuder! Full é dormidor. Full cauter. Como o nosso amigo G... Nossa, como nosso amigo Gui diz, não é Full cauter É full cancer. Beleza, bora. Começou. Ah, Battle Royale? Nem reclame, João. Você que votou em Battle Royale. Eu só cortei na edição porque estava muito quieto e. E tipo, isso ocupa muito tempo do vídeo. Mano, notícia bombástica, velho. É confirmado mais um zumbi para a nova temporada de The Walking Dead. Vejam. Mas galera. Espero ter gostado. Foi uma bosta esse vídeo que eu sei. É verdade. Falou. Oh.